Um processo seletivo para o cargo digitador em um escritório adota a prova prática, o seguinte cálculo para nota. Está aqui, ó. Esse é o. Opa, deixa eu botar aqui, eu gosto de botar de vermelho. Esse daqui, galera, é o cálculo para nota, tá bom? Esse aqui é o cálculo para nota. Maravilha? Nessa fórmula, D corresponde ao número de erros de digitação. E F ao número de erros de formatação do documento. Considere um candidato cujo número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20 e que teve um total de erros, considerando digitação e formatação igual a 28. De acordo com o cálculo apresentado, a nota desse candidato será... Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei quem é D e quem é F. Tá, tu não sabe quem é D e quem é F, mas você sabe, que, você sabe que o número de digitação superou formatação em 20. E os dois juntos é 28, ou seja, você não sabe qual é a digitação, mas sabe que superou a formatação em 20. Probleminha. Por quê? Porque eu não sei. Justamente por isso. Por você não saber, é probleminha. Então vamos lá, vamos matar essa questão aqui comigo, vem. Você vai fazer essa questão assim, ó. Vem cá, família. Ó, deixa eu botar a caneta, fazer minha divisória aqui para ficar legal. Ó, vem comigo. Você vai ter a digitação e a formatação. Calma aí. O total, né? Antes de tudo, você tem o total. Você tem que achar ali o total. O total, galera, são 28, beleza? O total são 28, e, ele... e você tem a, digita... a digitação e a formatação. Ele diz que a digitação superou a formatação em 20. Então, se a formatação é X, a digitação vai ser X mais 20. Por quê? Eu não sei quantos foram formatados, boto X. Logo, a digitação superou, então é mais 20. Superou é mais 20, tá? Agora, família, o total é a soma de geral. Então, a hora que eu somar a digitação com a formatação, vai dar 28. Ou seja, X mais X mais 20... Isso daí vai ter que dar 28, beleza? 1x mais 1x dá 2x, igual a 28, menos 20, né? Então, 2x igual a 8, logo, x é 8, dividido por 2, x vale 4, beleza. Primeira parte do problema está indo. O x vale 4. Agora que eu sei que o x vale 4, eu consigo achar o valor do d e do f. O d, galera, é x mais 20, então vai ficar... ó, Quem é x? 4, né? 4 mais 20, que dá 24. E o f é o próprio x, ou seja, o f é x, logo é 4. Agora que eu sei disso, o que, que eu vou fazer? Vou substituir nessa fórmulazinha para eu encontrar a nota. Vamos encontrar a nota? A nota vai ser... Só substituir nessa fórmula aqui, ó. o d, tu vai botar 24... E o F, tu vai botar 4. Acabou. Então, a nota vai ser 10 menos... Qual o valor do D? 24 vezes 0,05 menos F, que é 4, vezes 0,2. Acabou. Então, como é que vai ficar a nota, galera? A nota vai ser 10 menos... Quanto dá 24 vezes 0,05? Cara, você faz 24 vezes 5. Que vai dar o valor e depois volta dois casos. Aí vai dar 1,2. Aqui vai dar 0,8. Então vamos lá. 10 menos 1,2 dá 8,8. Menos 0,8 dá 8. Então a nota, galera, foi 8. Acabou. A nota foi 8. Show? Nota 8. tá aí. Marco o V da vitória na letra E. Zero trauma, letra E. Matamos aí. Sem querer, querer corococó. Zero trauma.